Hey! Hey, detetive Vinícius, Seja bem-vindo a mais uma transmissão, um teste de New Club Penguin E hoje, gente, eu tô aqui Tá tudo desconfigurado, ou seja, vocês estão vendo uma tela preta Não, tudo bem Por enquanto, por enquanto não, só essa live vai estar assim que eu vou configurar E eu vim falar sobre umas coisas pra vocês Deixa eu ver se tá online Uhum, uhum. A verdade não é verdade, Nilson. Aumenta. Ó, oh, gente, ó. Ó, ó. Oi, palhacinho malandro. Tudo bom com você? <risos> tá, parei. <risos> eu tô aqui no Roblox, ó. Olha, eu tô jogando esse sonho aqui. Nossa, fica bugadão. Já vou sair desse. Eu fiquei duas horas nesse jogo. Duas horas. <risos> e consegui um bilhão de caixa. Mano, vocês sabem o que é isso? Um bilhão. Eu vou sair desse jogo e vou entrar no meu Clube Pingo, tá, gente? Tá, olha isso. Um milhão, um milhão. Essa aqui é o Taekwondo Sonic. Eu escolhi esse porque só tinha esse Ai meu Deus, tá travando, vou sair, gente Live de Roblox não dá Que é? Que é? Ó, ó Ó, ó Matei, matei o menino, desculpa Ó, oh, eu escolhi esse daqui Esse daqui é o preto Tem o vermelho O vermelho tem um cabelo lisinho E tem o um azul e tem a menina. Fofinha, né, gente? Vou sair, vou entrar no newton clu... Vou brincar a peste. Deixa eu te matar. Ah, não tô conseguindo. Consegui. Aí, ah, consegui um bilhão, vou sair, ok, gente. Vai. Eu tava na tela preta. Ah, tela preta não. Tô preta. Vamos lá. Vou olhar os comentários pelo celular, ok? Ih, tá dando um erro? Oi, como te dei? Eu sou da Rússia, o louquinho meu, ok Mano, tô no celular, tem como ver a sua live e jogar ao mesmo tempo Que legal, tem de pessoas assistindo Ah, é, minha live bugou. Vocês estão me ouvindo? Atenção, atenção. Só tô testando a live, tá, gente? Vou abrir o, o Google mesmo. Tá aparecendo um botão vermelho aqui. Vocês estão escutando normal? Tá escutando alô? É, eu tô fropado, gente. Fazer o okay, que, né? Deixa eu, eu abrir logo o um New Club Penguin pra retirar essa tela preta. Ninguém merece. Preciso configurar a live e colocar tudo bonitinho. É difícil, gente, porque eu tô. Eu tava com o Steam Web e agora eu tô com o ABS. Entendeu? Tô com o ABS porque? Ué? Ah tá. Vou abrir meu.. Vocês já estão no meu Discord? Calma lá. Esse é o New Clube Pingo em tela branca, abrindo. Eu tenho que colocar umas coisas de fundo, arrumar. Porque é só eu sozinho, gente. Não tem como, não tem como. É difícil, é difícil. Porque você tem que fazer um bocado de coisa sozinho. Cuidar de servidor, cuidar de canal. Ah, eu vou ficar louco, ficar louco. Vou ter um filho, sabe? Vou ter um filho. Oi Roberto Júnior, reinicia, reinicia o quê? Não, não tô reiniciando, tá? tava entrando, conectando, é assim mesmo, fica uma tela branca um minuto Posso jogar? É, esse é o objetivo da live, é você jogar comigo, né? Nossa, que pergunta, tá? Não, tô zoando, tá? Claro que você pode A gente tá aqui pra ir, olha os anúncios, gente, na moral Na moral Colocar em tela cheia. Não. Captura de janela. Aqui, ó. Pronto. Vou dar uma abrida. Esquina na janela. Estou arrumando aos poucos, né, gente? Aqui. E, tipo... A latência tá baixa, gente. Ou seja, eu falo, eu falo tipo assim, eu falo. Q, você recebe em um segundo, entendeu? Desculpa, gente, é que eu pra eu dar exemplo para vocês, tipo, não tá demorando aquele 30 segundos, entendeu? Tá super baixo. Tipo assim, em questão de uns um, 5 segundos, eu faço uma coisa aqui, já aparece para vocês na live, ou seja, é bem, tá bem rápido. Ah, eu entrei no servidor. Eu entrei no... Vai ter festa do ninja no, no New Club... Ih, gente, deu talazão. Vai ter festa do ninja... No New Club Penguin. Vamos lá. Calma aí. Meu favorito é o água e o Neville. O neve eu já completei. Então a gente vai jogar o do fogo. Tá? Tudo certo? Calma lá que o meu. Captura. É captura de, captura de janela. Eu vou dar um Discord aqui. Automático não, filho. E. Google um ruim é que tem que ficar com essa tela preta aqui né mas tudo bem mas você não se importa né minha live sempre foram horrível né sai ping sai sai! saiu oh, tá tá que, que será que vai começar a festa? Oh, meu Deus, o cara anunciou o vídeo, na moral, velho Vai ter código, é, vai ter Sempre tem uns códigos, né fazer de novo eu quero saber se vocês já entraram no meu discord falta muita gente entrar viu deixa eu mostrar aqui pra vocês o oh, oh, oh, leão Captura de janela Que tem tanta captura de janela Meu Deus, olha o tanto de captura de janela Aí, o Discord Não, não Pelo amor de Deus, cara Calma lá, vou fechar isso aqui. Como é que fecha? Vou ver aqui. É o Discord, gente. Calma aí. No Club clube pinguim fica assim. Eh, é é, é é é Esse aqui é meu discord. Vocês entra, tá? Oi, Arthur. Vai sendo um bonsa. Não, nunca, sua live nunca foi ruim Oi Arthur, tudo bem? Como é que tá sua mãe? Vou entrar aqui no bonzo. Ó, esse aqui é o Discord, Que que isso? Ó, esse bot, gente Ai, ah, eu amo esse bot, mas na moral eu quero dar uma surra nele se ele me dá um trabalho ninguém me fala se tá no Discord ou não será que aquele código do do Star Wars já ainda tá disponível? código do Clube Ping expira muito rápido mas é mai T4 né como é o nome daquele código gente me lembra aí ah aqui no meu Discord no meu servidor tem é my, T4 com TH no final TH no final ah o código já expirou sei pra que coloca a cara na moral Dá licença. Fico, eu, fico, eu fico coisado com as coisas dessas. Ô Arthur, desculpa, eu falei tua mãe. Desculpa, era você. Ai Arthur, é minha cabeça. Você viu? Fico pensando nas mães. <risos> desculpa. É o Bonza. Eu falei, hein? Falei que é o Bonza. Nossa, que lag, hein. Bora sair daqui. Vocês estão tá escutando um som... Certo. Ai! Quase golfei. Olá, Júnior. Júnior. Vamos logo pro Desafio Ninja. Uhum, uhum. Voltou o Clube Pinguim de novo? É, voltou. Alguém em 2020 já ah, tá, ok. Voltou, voltou de novo. Não tinha parado de novo. <risos> Tá travando, ao o louco. É, tá travando mesmo. Tô vendo aqui, tá travando. Ih, não tem ninguém aqui, gente. Cadê vocês? Vou comprar as cartas aqui, né? Que eu sou filho de Deus. Gente, cadê o Arthur? Eu falei da mãe disso, sem querer dele. Nossa, gente, olha isso. As ninjas na neve, né? Eu sou comprar cartas vou comprar umas cartas aqui três cartas cada uma né vou comprar várias que eu quero vencer todo mundo sai ó oh, não vale espiar a live para saber minhas cartas se vocês espiarem minha live você só pode ouvir só pode ouvir não vale espiar quem espiar vai acontecer nada, né? Porque eu não posso fazer nada. Aí vai estragar o jogo, né? Ixi, gente, eu tô pobre, eu já tô pobre, já tô comprando. fiquei louco, ficou louco. Vamos desafio ninja fogo. Porque o desafio Ninja Fogo eu tô muito para trás. Vamos no D4. Mas eu falei ok Oi, oi Arthur, como é que você tá? Desculpa Arthur gente, tá aparecendo os anúncios, né? Agora que eu percebi, deixa eu dar uma rasteira aqui Assim, isso Gente, ó, quem doar vai aparecer na live Eu não testei ainda, mas Quem fazer uma doação aparece Ó, oh, aí, gente, a tela ficou melhor, não qual? Ih, só tem um Júnior aqui comigo, cadê as pessoas da live? É, no de 4 Oi Júnior, é o Roberto Júnior Teixeira de Jesus Como é que está? lá ah, tem tutorial aí no canal, é só você pesquisar Só entra aí no canal, pesquisa Pesquisa não, é um dos quase últimos vídeos, né? Júnior, bora no de 2 aqui por enquanto eu não sei se o pessoal vai entrar, tem que ter pelo menos 4 na live Deixa eu ver se vocês estão me escutando bem Alô, alô Eu acho, eu não tenho, pensei, mas quando eu ganhar, vou participar dessas lives Ei Barton eu acho, eu não tenho. Oh! Nossa, minha voz, gente. Minha voz, que horror. Ih, eu escolhi água sem querer. Ah, oh, não vale espiar. Não vale espiar. Tá? Uhum. Escolhe de fogo. Mentira, mentira. Não, eu não tenho de fogo. Ele tá espiando, gente. Ele tá espiando. Olha isso, velho. Olha. Que isso? Eu tô brincando, eu tô brincando, Júnior. Fica calmo, eu tô brincando. Eu não tenho de fogo, então não escolhe de fogo. Vou escolher de neve. De neve ou água. Não sei porque eu não tenho carta de fogo. Amigo, eu tô com uns 300 carta boa. Só menos de fogo. Não escolhe de fogo. De fogo não pode. Não sei porque eu não tenho de fogo, velho. Eu tô triste. Tô brincando, Júnior. Que isso? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu pra falar? O Arthur, eu te espero, hein? Depois. Pelo por fim também dá pra jogar esse jogo, que é fácil. É só se ela clicar e pronto. Gente, é porque eu não tenho carta de fogo, velho. Gente, se eu perder, tipo, ninguém é perdedor, tá? Todos aqui somos iguais. E... Travou o meu jogo, não a live Gente, tá, tá, tá travado pra vocês Porque, não, é o meu jogo que tá, travou o jo... Travamos o jogo Meu jogo travou Congelou, congelou Será que dá pra sair? Ah, gente, a gente, não sei, sinceramente tem que entrar outro Clube Pinguim aí, porque o meu Clube Pinguim é muito pulgado. Na moral, É muito cheio de bug. Olha isso, congelou o jogo. O do Junior também tá congelado? Vou jogar com duas contas no Desafio Ninja. Que isso? O cara instalou o Super Clube Pinguim. Nossa, gente, cadê? Quem é que tá aqui? Ah, o Pupu Criatividade para nome Amei Vamos esperar mais um Será que vai vir mais um? Bora no de 3, então Congelou o jogo, gente Congelou Ah, você é novo? O Pupu é novo congelou o jogo ai eu cliquei alguma coisa aqui meu deus vou sair vamos de novo conta com a sorte para não congelar o uhum, pupu não quer vir Vai ter atualização no Super Clube Pinguim. Vai, é. Ah, o Super Clube Pinguim é legal, mas. Eu quero alguma coisa em português, entendeu? Ó, oh, agora tem um carta de fogo. Ah, não tem de neve. Não escolhe de neve. Não escolhe o de neve. Não tem ai, eu só tenho de água de fogo. Ah, a lista de amigo aqui do nada, eu hein. Eu não tô nem escutando o barulho do jogo. Deixa eu colocar meu sonho. Oh não, eu coloquei a carta errada Eu iria vencer, velho Gente, eu sou muito ruim, velho Coloquei a carta errada Ah, agora vocês me pagam Vocês vão sofrer mais que a Juliette Não sofreram? Ah, sofreram <risos> O pupu tá no por fim. Agora vocês me pagam. Só porque eu coloquei. O meu erro, pelo meu erro. e pelo, pelo meu erro, vocês vão me pagar. Entendeu? Olha isso, cretino, cretino demais. o cara velho ai ai meu deus ai vou dar água vai hum. ai deu uma coisa sou o um máximo velho você não pode comigo não não não não vai na água vai na água o cara vai batalhar comigo velho Vai, coloca sua carta primeiro Uhum, uhum Uhum Uhum, uhum Uhum, uhum. uhum. <risos> Eu não tô escutando o som do jogo, vocês estão escutando? Batalha... e Já foi Agora sim tô escutando eu não acredito, eu tô emocionado, velho. Vocês deixaram, né? Eu sei que vocês deixaram, é isso. Muito obrigado. Vocês deixaram ou não deixaram? Não, se deixou. Ó, oh, tem mais um aí, ó. Bora no de quatro então. Quem é esse? Creitinho. Craitim, ano de quatro. Ó, oh, não vamos se não, hein? O cara chega no desafio ninja pra dançar, velho. Que absurdo. Que é isso, velho. Que isso? Que cretinagem! Oxi! Não entendi, não entendi esse cara. Vamos no Ah, tem que esperar eles. Vamos agora. Não entendi esses caras, vocês entenderam? Não, vocês estão de prova, olha. Quem quiser. Não entendi, não entendi. Pensei que fosse alguém da live, por isso eu esperei. Me mandou sair, Não maior violência. E aí, vocês já são ninja do fogo? Eu não sou ainda, falta muito pra mim ser ninja do fogo. E agora eu não tenho Ah, eu tenho todas as cartas. tenho todas as cartas, mas ó, eu vou editar vídeo pra vocês ok ah você não fez isso né gente eu não tenho carta de fogo amanhã eu vou editar um vídeo pra vocês provavelmente isso vai ser o último vídeo do mês ou se não o penúltimo que vídeo de amongsus não tá indo pra frente só se no final do mês Mas o não tá vindo. Não deu certo. As manhãs às manhã, 16. às 18 horas o vídeo. 6 horas da tarde. É de noite o vídeo vai sair. 6 ou 8. Amigo, vai com calma Ai, finalmente Minha vez, passou 300 anos Eu não tenho ido Olha gente, que jogo Pilantra Pilantragem, cabroncagem Todo mundo Colocando as cartas rapidinho Olha Me sabotando Que jogo, pilantra Não sei o que acontece com esse jogo, que eles não falta sempre uma carta. Ó, oh, escolheu do, de fogo, olha que pilantra, velho, cabroncagem. Isso, trava mesmo, eu sei o que eu vou perder. Tá todo mundo com um, <risos> tá todo mundo com um, velho. O meu tá lagando. Eu quero ver, eu quero ver o parquinho pegar... Ó, oh, escolhe de... Escolhe da neve. Escolhe da neve. Da neve. <risos> Ai. É! Eu ganhei. Quem ficou, em segundo? Ganhei. Ganhei de não. Ai, é sempre ganho. Ai, gente, que lindo. Sensei. Sensei tá gordinho, hein? Muito bem, vem Ninguém quer saber se não tá? Obrigado. Conseguimos! Se eu consigo, vocês conseguem. Quem é esse daqui? Não quero saber. Vou de... Vamos ficar só indo em de três. Ah, não fica triste. Não fica triste, tá? Ela fica triste, só porque eu ganhei mas não fica triste, sabe por quê? Porque vai ter o quê? Peixe para todo mundo As botas flammejantes Olá, sou de Argentina Santino Gatica bem vindo meu amigo Como está ustedes Me gusta muito de los argentinos são pessoas muito maravilhosas. Ah, eu estou um pouquinho. um pouquinho nice. Um pouquinho cool. E eu jogo com quem? Vou jogar com o Júnior você ser com você mesmo, Junior Você tá com seis aí, você tá pensando o quê? Ih, amigo Ah, o pior já era, Junior, você ganhou Eu ia colocar neve? Eu ia colocar neve, mas isso eu falei Não, Vou colocar água pra ele ganhar Eu pensei que você ia colocar, não sei Não me escolhe Olha isso, gente Só me sabotam, velho e olha isso Ah, toma Como ele sabia? Eu usei minha única carta de neve Eu estou estressado Está... Está... Uh, irritado? Irritado? Porque, gente, eu não tenho a carta Na moral, velho, vocês só me sabotam Eu só tenho carta de água, velho, agora Os caras todos me sabotando Gente, que lag é esse, nesse jogo Agora os anúncios funcionam direitinho, ó Os anúncios passando Os anúncios aqui tá rodando normal, gente Tá rodando em 4K Agora, é incrível isso, né Agora o jogo, o jogo, olha isso Misericórdia Não é a live, gente, é o próprio jogo Jesus, eu não tenho carta nenhuma Não tenho carta de fogo Não tenho carta de neve Isso aqui é carta de neve? Pelo amor de Deus Eu comprei carta para quê, velho? Ah, na moral Pega um pepino aí, ô eu... Dá errado quando eu baixo o jogo. Que raiva. Oi Misturin. Somos brasileiros, Sim, somos brasileiros. Sim, somos brasileiro. Brasileiros. Bras quando se baixa o New Club Penguin.. O Lego Supremo. Tá falando que são assim da errada? Isso quer dizer, sabe o que? Que sua senha tá errada Gente, que lag é esse? Gente, é engraçado que os anúncios rodam aqui Bonitinho, né? Agora o jogo Misericórdia É só pra mim que tá assim? Que na moral É só parece que é só para mim O povo tá, tá jogando rápido Gente olha as cartas Ah na moral dá licença Esse jogo só me se adota Gente que nunca vi esse jogo não No clube pinguim online não era assim não nossa, tô chateado, velho Ó, tenho água Tenho neve Tenho onde neve? Vou na neve Ué O Pupu saiu, velho Que triste, não sai o CPF, né, quer dizer, né O nome dele tá com o CPF, De novo, congelou. Sai bugou. Jogas muito bem. muito, Muitas gracias. Per mim, essa, estou muito malo. Congelou. Acho que tá congelando por causa do meu, entendeu? Se congela o meu, congela o seu Gente, que horror Congelou, gente Aí, voltou Voltou e congelou de novo Enquanto isso, eu vou falar umas coisas aqui, tá? Enquanto tá congelado Acho que vai voltar. Alguma hora volta, né? Vou tentar diminuir... Como é que diminui? Diminuir a qualidade. Ah não, eu gosto da qualidade assim. Qualidade máxima, na moral. Hum, <risos> hum servidor do New Club Penguin. Tá dizendo que o servidor tá ocupado quando eu crio conta. É porque você tem que colocar no inglês, entendeu? É só você criar a conta no inglês, inclusive eu fiz um tutorial disso, deu umas algumas dicas lá, bem legais. Joga em compum, Se se Jogos em, com, em computadora Vocês querem, querem trocar de servidor? Bora trocar de servidor pra ver se melhora Isso aqui não é um servidor não, isso aqui é uma bomba Não é um servidor, é uma bomba automática, uma bomba da Rússia Tá caro o jogo assim na bomba. Não sei nem o que tá acontecendo aí, ó. Tá rodando alguma coisa aqui, gente. Vamos trocar de servidor? Vamos para um servidor inglês, né? Misericórdia. Gente, eu queria convidar vocês. Vamos trocar de servidor, Ok. Eu queria, Enquanto isso, eu queria convidar vocês pro, pro meu servidor no Discord Que é esse que tá aparecendo na tela É só digitar exclamação Discord no chat e vocês vão pro meu servidor Estou esperando vocês lá, ok? Inclusive, nenhum da live entrou ainda no Discord Tô triste servidor é novo, tá? Então tem um bocado de erro. Não, não é, é exclamação de discord. Quantos anos tienes? Eu tenho 18. 18, 18 anos. 18 Anitos Alguém oh, entrou Clica no X Eu como um vírus Você me infecta Que isso? Chamando de vírus, na né? moral Só porque eu tô gripado Tô entrando de novo, ok? Enquanto isso, eu vou esperar vocês entrarem no servidor Deixa eu ver quem entrou oleg no servidor na moral Roberto Júnior seja bem vindo ao nosso servidor não se esqueça de conversar com nós tá todo mundo conversa aqui a gente sempre fica em cal jogando entendeu a gente fica em cal jogando Eu não sei nem né? porque ninguém. Acho que ninguém sabe. Hein? O que é isso que o João tá jogando? Acho que eu vou buscar água enquanto vai entrando. Tá a tela azul, gente. Calma aí. Eu tenho 11. Quantas regras, hein? Não é isso. Não é isso o que? Não entendi. Nossa, quem é esse gente? O Longa PT. Oi, tudo bem? Ah, o bot já perguntou tudo bem, né? Oi, por quê? O bot é assim, ele só responde. Se você colocar um oi, qualquer palavra, ele responde oi tudo bem. Desculpa pelo esse bot, tá? Ih, gente, deu erro de novo. <risos> Eu vou chorar. o Clube Pinguim. Vou chorar. A pessoa não sabe o que tá triste, é normal, né? Longa, obrigado por impulsionar o servidor ah, na live. Que legal! Ele ganhou o cargo, Gas, gas, gas Agora a gente tem quatro impulso Inclusive, meu Discord Nito tá acabando, né? triste. Como, como eu coloco, eu troco a mensagem do, do impulso. Eu quero trocar o, o impulso para outro local, entendeu? Ah, ele disse que foi presente, eu não entendi. Calma, é que eu tô entrando, gente. Aqui travou de novo. Misericórdia, só anda travando. Trava mais do que a gente joga, né? Passa o link do Discord. Mas eu passei o, o link do Discord. Me encais bem, me vou e subscrevi. Seria subscrever-te? Não, é subscrever-te em inglês, né? subscrição muitas graças. Por lá, são Estamos em live hein? arroba pinguimlucas Pinguim Lucas. Nossa, escrevi tudo errado, gente. Ai. É sai do bonza quem tá no bonza, ok? Olha aí, vou entrar no.. É, no inglês mesmo, né? Marshmallow, vamos entrar no marshmallow? Que Por que hoje, gente? Vou entrar no marshmallow, ok? O Brizade está cheio. Ah, então pode entrar no Brizade. Vocês querem entrar no Brizade? Ninguém respondeu nada. Vamos entrar no Brizade. Brizade, servidor do agradeci pelo live Alguém que está aí? Eu não vou poder jogar. NN, eu não vou poder jogar. Nossa, tá cheio, hein? É moral? Que isso, ó, Chega se travando. Tô no brisade, ok, gente. Blizzard. só um pouco aqui estou esperando vocês servidor prezzard Oi Bonnie Bonnie como é que eu não... Bonnie Bonny 480, como é que você tá? Obrigado... Oh, nossa, alguém leu as, as regras? A minha dicção, gente, que horror! Ah, gente, eu vou falar assim mesmo. Não assim de me corrigir, não. O Roberto disse que leu as, as regras. Curo Play. Vamos todo mundo na call no Discord. Meu link no YouTube, ó, é esse mesmo. Ah, tá, o Longa, o Longa, ó, que legal. Vocês já vincularam sua conta no Discord, gente? Você recebe um cargo. Gente, eu não vou entrar em live na call porque... Já fica muito travado, Entendeu? Já com um jogo aberto fazendo live. Ele fica muito travado, aí vai ficar muito pior. Só tem quem sei se O Pupu só tá. só tem eu e ele nesse servidor. Ninguém de vocês entraram no Blizzard. Tô esperando vocês no Blizzard. Lá no Desafio Ninja a gente precisa de mais dois pra gente jogar. Hum, hum. hum. Vou ir nisso, então vem. Ok, pingolucos, estamos estão. esperando. É isso aqui quem é isso aqui tá de amigo o povo tá aqui tipo a gente tem que a gente tem que ter quatro jogadores No um caso mais três né Fica, ai, sai, anja Quem entrou Ó, fi... oh, o Júnior entrou Precisamos de mais Dois para jogar o desafio ninja com a gente De, de quatro Tô faltando só mais um, que entrar leva a vaga Tenha calma, parece que tá bêbado Nossa, eu tô bêbado não, tá? Eu queria tá bêbado, na moral Mas eu não tenho dinheiro não O cara me chamando de bêbado, na moral Vai ser meio injusto Vão ver suas cartas... Então gente, eu falei, não pode ver as cartas na live Você muta a tela E só deixa o som do jogo Eu tava falando com o Roberto Só quem sabe uma live de Niro for Speed Ah, não dá certo o filme, Porque ninguém vai gostar, né? Acho que ninguém joga daqui, nenhum né, Niro for Speed Seria bem legal mesmo mas quem sabe na Twitch, a gente vai experimentando esses jogos Mas aqui no YouTube, só vamos manter Clube Pinguim mesmo Só se algum dia encontrar no CP Encontrar um Pinguim chamado Laranjinha, tem um puff laranja e já sabe quem é Quem é? Quem é? Que tipo? Eu vou esquecer, né? Vai, cadê o Junior, gente? Não tô entendendo. Ó, oh, o povo já tá aqui, ó. Nicão. O nome do cara é Nicão, na hora, velho. Vem, Júnior, vem, Junior. Vamos de três aqui por enquanto. Ué? O Júnior tá invisível. Júnior, você tá invisível. Gente, olha olha como é que se joga. Não vem não minhas cartas, ok? Gente, não coloque fogo porque eu tô sem carta de fogo. <risos> Aí o povo vai e coloca na maldade, quer ver? Ah é, Júnior? Você tá com muitas cartas boas, viu? O cara colocou... Pelo de água Porque eu tô com carta ruim, eu gastei 10 mil Eu gastei 10 milhão Vocês entendem o que é isso? Em carta, e tô com carta ruim Tô com carta 3, gente Carta 3 ah, não. Isso é muita sabotagem comigo. Ó, oh, a ah, carta 5. Ah, ah, mas eu vou gastar dinheiro todo nas cartas. Mano, não, não, não é possível isso, não, cara. Então eu digo: quem sou? Tá bom, Arthur. Minhas cartas. N aparece no card de Gitchu. Oi, se joga de nada, mas Kumpu joga de nada? Que isso, velho? Eu tava perdido. Olha isso, gente. Eu vou perder, vou ficar em último. O servidor é o bizarro, porque o servidor bonza só trava. Gente, que é isso? Mas o que é isso? Ai, ai. Ó, oh, eu não... Ó, ó, ó, ó. Fogo, uma carta de seis. Claro que eu vou pegar de neve, que é a mais alta que eu tenho, né? Ah, gente, eu não acredito que eu vou ficar em último, velho. Que vergonha. Que vergonha. Eu apago a live e finjo demência. Eu tô no Blizzard agora. Eu tava no Bonza. Vou apagar a live e fingir demência. Nunca aconteceu isso aqui. Oh, o cara vai lutar comigo Olha isso, gente, vocês viram, né? Que cabroncagem É do cabronco isso, viu? Ah! Caiu na maracutada do Ronaldinho Gaúcho Ai, ai Ai, que delícia! Eu amo que eu tô ganhando, gente. É tão bom ganhar, né? Mas, tipo assim... Olha isso, gente! Essa carta de fogo! Isso não é carta, não, velho. Ah, não, gente. Por favor, me deixa ficar, velho. Eu tava brincando. Vocês sabem que eu Ah, não! Olha! Oh! Eu sou, eu sou seu amigo, velho. Eu ia colocar carta 9! Gente, que segundo lugar, né? Felizmente acabou a live, porque, né? Não aceito ser segundo lugar. Que isso, povo, dançando aqui. Bora, meu filho. Gente, entra aí no quarto. aí! Deixa esse povo sair daí. O povo tá dançando no tatame. Cadê o Bonnie? O Boni entrou aí, tá aí? Dá pra ir de quatro, hein? Ah, eu vou comprar mais umas cartinhas aqui, tá? Eu não esquece nada Só umas cartinhas aqui Gente, eu tô pobre, velho! Olha isso, na moral Tô muito pobre Gente, a live agora só tá com atraso de. 3 segundos, gente. 13 a 1 segundo, ou seja, 13, 3 a 5 segundos de atraso na live. Que eu já falo aqui, já sai aí pra você em live. Aí, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos pegar fogo, cabaré, pega fogo, cabaré. Vixe, para de me sabotar, viu? Vocês ficam me sabotando. Uhum, tô vendo isso aí, viu? Meu Deus, Nune! Meu Deus, não, desculpa, sem avisar. Eu tô testando a live aqui pra ver como é que fica. Se ficar boa, entendeu? Antes de fazer uma live boa. Carte de estudio da churrasqueira, controle remoto. Roberta, tô brincando. Gente, a Roberta não leva pro coração. Pode me sabotar <risos> Roberto tá com o coração? Que isso Roberto? Então eu falo sabotar sim, porque... Né? Vocês podem escolher o outro, né? Ah, veio alguém de fora da live, vocês demoraram Bora sabotar esse aí, esse CPF aí ó <risos> ó eu vou na neve tá quem é o Roberta? É o Roberto amigo, você tá com.. Você tá cego. Eu sei, Roberto, eu tô brincando. Gente, o Roberto. Calma, Roberto. É o Roberto Júnior, calma, é o Júnior aí, é o Júnior Gamer. Ele tá desesperado ali, pensa que eu falo sério, mas eu tô falando brincando. Ele tá é desesperado, coitado do menino. Oi, Noni, o Noni ainda tá aí? Me tem o que ir, tchau nos vem mananas e vídeo. É como diz na, bus na, na busca. Na busca. Na busca. Na música da Candace. Best Day ever O que que diz na música da Candace? Não sei né. Nunca saberemos. Deixa eu ver. Acho que eu vou de água hein gente. Acho que eu vou de água. O que que tá acontecendo no Discord, velho? Tô tentando ler o Discord aqui. Tô dizendo. Ele não é o pode participar da live. Sim. Tô, eu tô Ah, o Romain entrou. O Bad. O Bad tem... E aí, Bad? Hein? Entra na live. Ué? O CPF não escolheu. Ué, tá todo mundo saindo Por quê, gente? Eu não saio não Eu, eu ganho, mas eu não saio <risos> Nascemos pobres Mas não nascemos... Oxi O que, que aconteceu com o jogo, gente? Ô gente, sai aí, eu quero ganhar, tá? Obrigado. Porque eu não consigo mandar a imagem. Você precisa ser faixa. Olha aí, gente, como é que... Eu vou sair, tá? A gente, travou assim. Alguém travou e travou o jogo, entendeu? De novo O Bonnie Cadê o Bonnie Tô respondendo no Discord entrou gente o Júnior não entrou pera aí gente que eu tô com conversando no discord então, abre as outras telas em sim, cima mas... se sim, não trava como assim Noni? quando ele abre outra janela em tela cheia o meu cp para não entendi Noni sou burro Noni dicas Cadê? Não entendi, Noni. Espera aí. Ô oh, gente, aqui tem um cara, tem Tem uma ferida na minha perna e eu gosto de ficar tirando a casca. Aí eu tô tentando tirar a casca aqui, tá? Por isso que eu tô quieto. Ai, ah, achei. Olha lá, gente, porque. O CPF. Oh, o CPF. Ah! Calma aí, Noni Calma, tem muita coisa acontecendo. Se você abrir outra coisa no PC. O meu CPF fica com. Mas eu tô usando o do Clube Brasil o aplicativo do Clube Brasil. Engraçado, Noni, que os anúncios roda direitinho. Os anúncios não trava, né? Olha o povo me sabotando, na moral, sai fora, gente, larga no meu pé. Olha isso, velho. Na moral, toda hora me chama pra lutar. Ai, tô cansado. Odeio essa vida. Vou escolher fogo aqui, né? <risos> que minha carta mais alta do fogo. Ai, adoro. menos um pra todo mundo. Quem mandou nunca mexa comigo, viu? Nunca mexa comigo. Ai, dói. ô Noni ai, mas ai, Nony, mas eu só deixo de. Mas o EBS tá aberto, Noni Eu tô usando o EBS, ai, gente, tô me chamando de novo pra lutar. Sai fora, Jacaroa. <risos> Você achou mesmo que iria ganhar do Talfa Brian? Enfim, que eu tô perdendo, né? Chama aí de novo, teste Que eu quero ver Ah, não! <risos> vocês são muito mal, velho Não dá pra jogar assim com vocês Vocês ficam colocando um carta que eu não tenho Tá, eu tô com o OBS aberto e tô com o Discord Vai ou não ent Entrar no meu CP, não, né? Você já jogou CP Legacy? Não, nunca joguei Não aguento mais criar tanta conta Em Clube Pingui, tá? Ai meu Deus, esqueci de escolher. Ah não, o meu pinguim escolheu solzinho e travou, congelou. E é sempre no final, né, gente, que congela. Mas ou oh, não, não é o é que tem que negociar isso, não. É o New Club Pinguim. Se ele não sabe fazer CPP direito, não faz. Na moral, os anúncios aqui rodando bonitinho, ó. Cadê os anúncios travando? Ah, dá licença É sempre no final Parece que tá me salvando Acho que ele tá me salvando pra mim não passar vergonha <risos> Porque eu tô perdendo Tá vendo, gente? Me deixa ganhar Que não trava, ok? Uhum, uhum A gente travou mesmo? O Júnior sempre não quer sair, ele sempre quer ganhar, né? Na moral. É só não deixar a tela maxim, maxim, maxim, maximizada. Não, que isso usando palavra difícil. Oh, mas aí eu não vou enxergar, né? Que eu sou miope. Aí eu não vou enxergar, né, Noni? Tá, vou colocar aqui, ó Minimizada É minimizada não, né? Ó, tá Deixei coisado Não, vou esperar o... Cadê os anúncios? Os anúncios Tá no canto, véi É porque eu, eu aumentei a tela No OBS, mas ele tá, ó Quer ver? Eu vou mostrar os anúncios, ó Olha pra tela. Olha aí, ó. Rodando certinho os anúncios, ó. Quer ver? Olha lá, não trava os anúncios. Bonitinho. Tá vendo? Eu comentei a tela toda pra... Ah, dá licença. O Júnior não sai, gente. Ele quer, ele quer ganhar o jogo de todo jeito. Bora de novo. Gente, eu não consegui jogar uma partida boa. Quer dizer, eu consegui, né? A só que eu venci que foi boa. A outra que eu perdi não valeu, tá? Vou deletar essa parte. Tá, porque eu é todo, É todos os rápidos sempre que acontece isso. Entrei. Eu tô no café. Vai tá olhando outra tela, ah, mas eu tô agora. Eu tô olhando outra tela, minimizado Mi, é... não maximizado. Ah, você entendeu, né? Não tá em tela cheia agora. Não... Tchau, Fio, Até o próximo tchau, Arthur. Porque você vai embora? Tá tão cedo. Ah, é de 3. gente, só CPF aqui. Tô jogando com um cara de CPF. Na moral. Nem sei mais quem é. Tchau, Arthur. Um beijo. Joga de 3, Fel. Eu porque você quer que eu jogue de 3. Eu queria tanto jogar de 4. Porque tem a quantidade de pessoas certinha Eu, o Júnior Você, o Boni Tem um Pinguim e Lucas se um Lone entrar também Ah, tem que ir no de 3 Ah gente, desculpa Então eu vou no de 3 na próxima E essa aqui vai travar, né? Ah, mas eu também tô perdendo Tem que travar mesmo Esse lixo E aí, já congelou. E não fui eu. Não fui eu. Quem é a Roberta? Aquela que comeu tua coberta. Eu tô lendo agora. Na moral, não acredito que você mandou essa. Dá licença, só um já saiu, opa! Ai, calma aí, calma aí! Ai, ai, ai! <risos> Gente, eu ensino em um desespero, desculpa. Eu tô gripado ainda. Gente, próximo ao Megs. Eu tenho que comprar, fazer meu óculos, tá? Pra fazer mais live pra vocês. Isso aqui com certeza vai ser... Ah, a gente, não acredito se colocaram de neve de novo. Ah, não. Isso, congela. Fica congelado pro povo sair. <risos> Meu Deus, aí. Oi, Bonnie. Acho que tá travando, porque você fica abrindo Discord. Qual é o real bizarro, gente? De... Não, mas se travar, tudo bem, porque eu tô perdendo Que se eu não ganho, ninguém ganha também Ai meu já tá coçando gente, já tô cansado Depois que eu terminar aqui, eu vou dormir Dormir não, né? E vai ser você mesmo, Júnior. Sabe por quê, Junior? Porque você fica me escolhendo e o CPF tá de 4 lá. Ah, é, já me Colocou neve, é? Ah, como ele soube? O que eu ia colocar. Nossa, velho. Um playstation do Yuji Veja, hum. tá. não posso perder, eu vou perder Escolhe água aí, isso! Ai, meu Deus, eu vou perder muito, velho. Eu preciso dar muita sorte. Ah, já era agora. Eu não tenho nenhuma carta de 12. Vai neve. Gente, eu tô dando muita sorte, na moral. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ó, oh. a. Ah. Não acredito velho Que isso aqui gente Todo mundo dançando O Reboleiton O Reboleiton O Reboleiton O O Reboleiton <risos> o Noni tá aqui, ó, gente Oi, Noni Vamos lá jogar Vamos de 4, o de 4 funcionou agora, Noni Vamos lá no de 4 Oi, noninho. Sai, menino, não quero jogar com você, não Eu quero jogar Conone, dá licença. Isso, saiu, tá vendo? Gosta sim, eu falo eu vou desce Sai, menina! Quer ir com essa menina? Ai, ah, não! Não vai sumir! Ah! <risos> Conengão não foi do que? <risos> What the fuck? Não entendi, não entendi mas né? Opa, começou. Escolha tá travando. Na moral. Isso, quero ver o pau quebrando fogo. Noni, não me escolhe, tá? Pra me lutar, viu? Vamos ser, parceirinho. Não sei, parceiro, tá? Essa ca... Ué, escolheu quem? Não me escolhe, ok. Uf, o fogo não tá de sete. Noninho. Laninha, você sabe que você é meu amigo, né? Uhum, uhum. Que isso, velho? Porque eu tô perdendo? Gente, eu gastei. Eu não tô nem brincando. Eu gastei 15 milhões em cartas. Eu não tô nem brincando. É vários. A minha congelou. Ei, por favor. Mata o Thanos inscrito. Como assim maltratando? Nunca maltratei ninguém. Oi, Emerson. Tudo bem. Congelou a de vocês também. Não fui eu. Eu sou maltratado. Nunca maltratado os inscritos. Namorada, licença. Não é mentiroso, né, gente? Eu tô maltratando quem aqui é os é inscritos. Eu quero que todo mundo ganhe, entendeu? Na verdade, eu só quero que eu ganhe, né? Porque... Aí, voltou! Tô brincando. O que foi, Roberto? Ah, Roberto, não fica triste, não. Robertinho. Ih, o nome saiu. todo mundo saiu. Eu ia ganhar, velho. Todo mundo iria sair. Ia sobrar eu e o CPF. Eu ia dar o retal CPF e iria ganhar. Porque o CPF tava com pouca vida. Ah, porque vocês saíram, gente? Na moral. Eu ia dar o um, tel um CPF, velho. O show, revolution, revolution, revolution. Ih, gente, o meu travou na tela de longuinha agora. Ah, eu quero ir me, me despedir de vocês, né? E agora, gente, eu faço o quê? Ah, todo mundo já saiu também O Bonnie tá aí, o Roberto, alô, tem alguém mais aí? Ah, gente, o meu travou, velho Olha como é que tá o Discord. Não tá mais maxiado. Olha, eu vou entrar de novo pra me despedir de vocês, ok? Esse jogo tá muito bugado. Bugado já basta Ubisoft, tá? Já basta eu. E, gente, me... não me esqueça de me adicionar no Roblox, tá? Eu, tá? Eu comecei na live com Roblox hoje. Vocês viram lá. Já tô sempre jogando Roblox, toda hora. Toda hora jogando Roblox. Amanhã tem vídeo, tá? Às 18 Às De noite, né? Às 8 horas. Tem vídeo, tá bom? Avisando vocês. É vídeo tutorial pra gente jogar, tá? Vou aumentar a tela aqui do Discord Porque eu não vou jogar mais o Desafio Ninja Que já tá na hora A live eu não vou fazer muito grande Porque, pra quem não sabe, eu tô com um canal de lives Pra postar a live lá, entendeu? E se não, fica muito grande para baixar. E só misericórdia. Eu sofro. A gente vai se despedir no iceberg. A live vai estar tá salva aqui, né? Se tiver pouca visualização nessa live... Provavelmente vai ser excluída Vai lá para outro canal Tá? O canal de live Inclusive, estou relatando alguns vídeos, tá? Tem muito vídeo ruim Aqueles vídeos, né? Você sabe que chega naquela fase que a gente fica com vergonha dos vídeos, né? Dos próprios vídeos eu tô naquela fase de ter vergonha. Afinal, né, gente, vamos pro iceberg, por favor, todo mundo. onde você vê que a live não tá com muito delay agora. Oi, noninho. Óbvio, é cremilda. Tá. No, no Roblox, tá? Quem quiser salvar os vídeos, meu, pode salvar, Tá. Que visor... Eu tô parecendo um MC Catra. Dá licença. Eu tô parecendo um MC Catra. Oxi. Ah, o Nune é todo fofinho. Que que que, que absurdo! Bizarro... Cadê o povo da live, gente? Eu vim aqui fazer uma, uma última foto com vocês e ninguém aparece. Olha o noni, gente, spamando. Que isso, que absurdo. Na moral, olha é o serve blizzard ainda. Não, eu só tô deletando aqueles vídeos que... Ruim, né? Os vídeos ruins, que tipo... Você vê que a... Noni, a live agora tá com 5 segundos de delay. Gostou, Noni? É... A live agora tá rápida. Nossa, ninguém veio se despedir. Que isso, minha gente? Você já tá do Discord já. Ô gente, calma aí Eu tô transmitindo Eu esqueci de transmitir Eu tava transmitindo o Discord Tô no brisar em Exenberg. Gente, me desculpa Eu sou muito desatento, tá vendo? que vocês não me avisaram que tava transmitindo o Discord, na moral Eu aqui pensando que tava de transmitindo o New Club Penguin Gente, dança, né? Serve aí todo mundo para dar tchau, acho que só vai ter o junho, né? Vai sair do Discord amanhã Amanhã, vídeo Vídeo Vídeo a que hora, gente? Às 20 de noite Às 18 ou às 20 horas Pode ser o último Vídeo do mês Ou penúltimo Postando as lives no canal de live Segunda a sexta, tá? Eu já vou Começar a postar amanhã Primeiro vou editar o vídeo, depois postar o vídeo e postar as lives amanhã. Alguém quer dizer mais alguma coisa antes dessa finalização? A live vai estar tá salva para quem quiser dar uma olhada, tá? É isso, vai ter festa próxima semana no New Club Penguin. Esse foi o desafio Ninja, foi muito ruim, nunca mais eu quero jogar na minha vida, tá? Mentira, eu vou jogar. Não consigo fazer conta nesse CP É só você entrar no inglês. Eu tenho inclusive tem um vídeo Tem um vídeo de como MC Catra, Que visor MC Kata Dá licença Besouro. Ah Não, não ah, Só passei a janela, gente Peraí que eu não É isso, gente. Eu vou tomar banho porque eu não tomei banho ontem. Ontem foi sábado um dia de tomar banho. E eu não tomei banho ontem. Então hoje eu vou tomar banho. Tá? Porque. Gente, vocês tomaram banho ontem no sábado que foi dia de tomar banho. Tô falando em pé aqui, tô colocando fronha no meu travesseiro. De todo mundo ficar mais lento quando tá fazendo live. Até porque você tá fazendo live, né, Noni? Noni muito esperto, na moral. O Boni já se foi? Oi, Vou encerrar aqui com nós três no final: o Júnior, o None e eu, e o Bonnie, fantasma. Eu acho que o Bonnie tá aí, tá invisível. Só consegui as botas nessa Vou colocar até minhas botas aqui que eu consegui hoje. Consegui as botas Ah, gente, triste que eu não consegui Muita coisa nessa live Meu PC tá um lixo, do Que não foi pra mim, antigamente, que dava um vídeo só é o lápis. <risos> O cara, nossa, velho Olha o bone, você viu que bone digitou lá no chat, nossa Eu pedi a PC, gente, eu pedi, ó, eu tô com 669 dias de vida Cadê o PIN? Alguém me mostra o PIN aí, quem quiser me mostrar. Se onde não tá o PIN não Eu não sei quando vai ser a próxima live tá não sei se próxima semana vai ter Então fique com aquela dúvida Sempre espera live num domingo Viu Noni se o Noni tá escutando a live Live no, no, no domingo, vocês esperam a live surpresa, a partir das 19 horas. Vocês ficam atualizando a página para ver se vai ter live. Só vou pegar o pin do globo. Mas se tiver, vai ter da festa, né gente? Os vídeos provavelmente para encerrar. Vai ter só mais dois vídeos, tá? Não sei se vai ter do Among porque a Among está muito, tá difícil de conseguir Cadê o pin aqui? Nossa, gente. Cabana é horrível. Cadê o pin? Tá escondido. Quer ver que tá enfiado no buraco. Meu Deus, Noni, não acredito. Não solta, então, não Você fala na cabana. Eu aqui igual um fresco procurando. Nossa, olha isso, velho. Gente, que lag sim o Clube pingo na moral. Ai, Universal Clube Penguin. Chega logo aí a versão português. Na moral, não aguento mais. Tinha três pin É isso, gente. Eu vou encerrar. Espero ter gostado do vídeo. Tem aqui no shopping, né? Cadê? eu sou mesmo cego, ainda então, o povo esconde o pin, na moral Brincadeira, viu? Não, brincadeira, velho Não tô encontrando o um pin então alguém falou mais alguma coisa oi pinguim esse aí é onde o clube é pinguim não não é o clube pinguim original num palco tem palco ah, tem um palco não creio colocar o palco e o ó oh, vai lá bugado olha isso que lixo viu Eu acho. você chega no final da live, é o único que eu jogo no Club Pingo Estou quase desistindo de jogar no Club Ping Meu Deus, tem tem um camarim ainda? Misericórdia! Ah, tem que entrar no estágio agora. Só falta isso. Onde? Ó, ah, tá. Ah, o pin rumbi. Gente, não é os donos do pin. Que isso? Vou clicar não, não quero perder meu tempo. Acabou? Acabou. Valeu, não não, não, não dono dos pin com MC Catra. Depois da live, em um bom caos. Jogando o que? Você vai baixar o Nile for Speed, acho? Quem tiver ir cal depois da live. Ei, Noni, não lembra de nada também, hein? Na moral, descreve com esse N, abreviado. Quem abrevia, não? Na moral... Oi Bonnie. a gente tá buscando os pin o Noni, o Noni eu e o Noni, e o júnior estamos buscando os pinta tá? Tem um aqui, não sei se você viu, um no solto da cabana, mas fica bem escondido mesmo, hein? E tem outro que o Noni não lembra, ainda me dá a língua esse tapado. Ai gente, tem o, ai, eu chego a bug, sabe, é um lugar muito bugado Ó, oh, vou terminar por aqui, tá, porque ela vai ficar grande, vai demorar muito para baixar, entendeu Tô bebendo água, bebam água, tá gente, vamos lá voltar para esse que é mais lindo. Agradeço a todo mundo que apareceu O Roberto O Júnior Roberto O Noni, O Ash que apareceu agora E os outros também que apareceram também O Argentino Belíssimo amigo E quem mais? Os outros né, que eu já esqueci o nome Que eu tô ruim de memória Olá Nando, tudo bem? Ah, o do Globo o Bonnie também E o Ikotedai O Ikotedai, ainda para que esse é difícil, viu? Fica aqui atrás, ó Trenzinho PeeWee Qual serve é, none É o serve... É o bruzar mas eu já tô encerrando. Não tem como mais passar agora. Já o final, final. acabou. É o serve blizzard. Se você quiser entrar, o Noni vai estar tá lá, ok? Que eu vou sair. O Ash não me respondeu. Tchau, Boni. Tchau. Tchau, Júnior. Tchau, Noni. Tchau, Nando. Amo vocês? Olha, o Nando apareceu, ó, gente. No final. Ei, gente, tá até começando a travar do nada. Infelizmente, não temos final. Vai terminar com a tela preta pra vocês. Porque não tem. Ainda não coloquei as coisas, não arrumei isso. quem ficou até o final da live vai ganhar um código do free fire o código é 445 445 que isso eu acho muito gostoso na moral sou menor de idade tá tenho 17 anos é, quem ficou no canal vai ganhar muitos rebooks é. Já saí do clube fingo, tá gente? Eu só tô treitando é, é. Quem ficou no final vai ganhar 500 moedas no New sobre fingo é. <risos> Meu Deus <risos> quem ficou no final vai ganhar o quê? Vai ganhar a conta do Noni. Não, é isso, gente. Tchau. A transmissão vai ser lá interrompida.